Pera, deixa eu ver como eu começo. Fala que tu é bonita. Então... Ah, não, mano, isso não isso precisa, né? Por favor, obrigada. É. Eu nunca vivi uma vida adequada masculinamente, nunca. Sempre tive um corpo masculino, mas eu nunca vivi uma qualidade masculina. Sempre foi feminina, desde quando eu me conheci por gente e fui vivendo uma vida feminina até hoje. Hoje em dia eu trabalho na, na Secretaria de Assistência Social, numa área que abrange toda a comunidade LGBT. E vim pra Rondônia ainda menininha, né? Menininha, que eu nunca fui menininho, né? Eu sempre menininha. Ah, Renata, para de show. Hoje em dia tem muita gente que fala assim, ah, eu sou uma trans, eu sou uma travesti, eu sou um gay. Mas poucos vivem a qualidade de uma trans, poucos vivem a qualidade de uma travesti, de um gay. Ai, dura! É o lencinho? <risos> Para sustentar uma bandeira LGBT, para sustentar uma bandeira trans, você tem que ter muito pulso forte, muita coragem de seguir em frente e não desanimar nunca, porque é uma batalha muito grande. Então, é a minha qualidade de, de ser uma transexual é cada dia que acordo, agradeço a Deus e ter força e vontade de lutar cada dia mais por uma comunidade que ainda precisa desbravar mais conhecimento. <música> Venha você também participar desse grandioso evento. Beijo!